Seu nome? É Rosana Rosana, é, você tem quantos anos? 28 28, Hoje está sendo presa porque você matou o seu próprio filho Como é que foi essa situação aí? A situação como eu matei? Isso, como você matou, colocou ele da mala, como é que foi? Foi exatamente, eu matei, os eu coloquei ele dentro da mala Dentro da mala. E aí você colocou dentro da mala e jogou ele aonde? Dentro de um bueiro. Dentro de um bueiro. Você e sua parceira, né? A sua namorada. Foram vocês duas? Ela me ajudou, mas quem colocou foi eu. Quem colocou foi você. Sim. Você sabe que isso é um crime bárbaro, né? Que você cometeu aqui na área da Samambaia? Sim, eu sei. Você está ciente das consequências? Estou. Sendo consequências do tamanho da responsabilidade que eu cometi, você não sentiu nada quando você estava assim matando seu próprio filho? Senti sim, senti sim, senti. Você está arrependida pelo que você fez? Bastante <coughs> ajudou o que? Só auxiliei mesmo, mas cê... mala, você viu ela fazendo tudo isso. Passamos 30 minutos antes do crime, eu segurando ela, e ela em pé eu sentado. e eu que... sentada, e eu não queria mais fazer, e ela falou pra mim, não sabia, que eu ia fazer tudo só, e aí eu fiquei, fui fazer. e ela vai fazer tua parte, vai fazer tua parte, e eu até a tarde, já sabia, e aí depois que acontecendo, eu já sabia, então me preparei, preparei os documentos e disse vamos se entregar, é a melhor coisa que a gente faz. E quem como é que você jogaram a criança até o bueiro? Não, a Ana fez praticamente tudo só, eu só auxiliei, porque eu fiquei, era para nós fazermos juntos, só que eu não tive, eu paralisei, então eu só auxiliei. E por que você fez esse crime tão bárbaro com essa criança? Uma criança de 9 anos? Pessoal, vai consequência agora, né? Na mala, nós observamos partes da cabeça e do tronco. Já na residência da mãe da vítima, nós vimos os braços e pernas. ocasião que a gente identificou que se tratava de uma criança de 9 anos de idade. Essa criança tinha sido queimada, tinha sido decapitada, tinha tido a pele do rosto desfigurada. E além de ter sido esfaqueado, Tudo isso com a ajuda da companheira dela. E o motivo era um tope. era apenas porque a criança trazia alguma dificuldade para o relacionamento. Esse crime foi por amor também? Na verdade, eu. eu na verdade, eu me omiti.